E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo o roteamento dos efeitos numa voz, né, dentro de uma mix, de modo que você consiga ter um maior controle entre o reverb delay, e assim caso você precise estar tá trabalhando a voz dentro da mixagem, né, você tem um maior controle dela, né? não somente a voz como outros instrumentos que você queira estar tá utilizando também esse processo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. E não se esqueça de estar ativando a opção TODAS, de modo que o YouTube ele possa estar enviando as notificações a cada vídeo que eu estiver postando. Bora para a vinheta! Bom, eu estou com esse projeto aberto aqui e aqui eu tenho a trilha da voz e ela está totalmente sequinha, ela não tem nenhum tipo de efeito de ambiência. Vou estar tá mostrando aqui para você como que ela está soando. Então veja que não tem efeito de ambiência algum, só tem aqui um compressor, um diésser e um gate, e agora eu vou colocar junto com a mix, para ver como que ela tá soando dentro da mix. Então ela está soando assim dentro da mix, é, eu vou estar tá fechando aqui as outras trilhas ao, ao redor para não, pra ganhar um pouco mais de espaço aqui dentro do, do console view né? que eu já, já retorno Bom, eu estou aqui apenas com, com as trilhas selecionadas aqui no console view Mas se eu der play vai estar tá soando o restante da mix tudo junto, veja Eu apenas ocultei para ganhar espaço aqui no console, viu? Pois bem, é, o que a gente vai estar fazendo aqui? Primeiramente eu vou inserir um reverb nessa voz. Então eu venho aqui no send, na mandada, eu vou criar uma mandada para uma pista auxiliar. Eu venho aqui nesse maisinho, nesse sinal de mais. New Track, ou se você estiver usando a versão em português, vai estar nova pista auxiliar, ou nova trilha auxiliar. Crio essa nova trilha. Veja que eu criei, vou renomear ela, coloco aqui Reverb Voz, coloquei Reverb Vox, beleza. O que, que eu vou fazer? Agora eu zero o fader dessa trilha auxiliar que eu criei na trilha Reverb, eu zerei ela. O que, que eu vou fazer? Vou inserir o efeito dentro dela. Eu vou usar esse Pro R da FabFilter. Você pode usar o Reverb da sua preferência. Eu só estou utilizando esse porque eu creio que para mim soa melhor dentro da, dessa mixagem que eu estou fazendo é, no rever, no, Nessa pista auxiliar o que, que você vai fazer? o mix do seu reverb tem que estar tá no máximo você não pode deixar o sinal dry, somente o sinal wet que é o sinal molhado do reverb então você deixa no máximo é, você controla o, o, a quantidade que você quer de reverb no meu caso aqui eu vou deixar esse mesmo que é 2.50 segundos e eu vou alterar aqui o milissegundos do pré delay então, vou colocar nesse caso 40 milissegundos. Então esse vai ser o reverb que eu vou utilizar, vou utilizar nessa, nessa, nessa música no caso, nessa voz. Então o que eu vou fazer, eu vou acrescentar o solei aqui, no caso a voz, deixar ela solada, e eu vou acrescentando o reverb através do fader. Aqui, na, na, no, no level da mandada, você não mexe em nada, você não altera nada. Você vai alterar apenas aqui pelo fader. Isso que eu estou fazendo aqui, você pode fazer em qualquer down. No caso, eu estou usando o Kickwalk, mas você pode estar tá utilizando qualquer down da sua preferência. Então, eu vou acrescentando o reverb através do fader. Então, vamos lá. I miss you so badly. I don't know if I'm even thinking straight I'm feeling numb Oh, I can taste your love Oh, my skin is nothing But sweet and I am faith in a love Então, por enquanto esse é o reverb que eu vou utilizar Vou soltar com a mix toda agora pra gente ver como que tá soando Beleza. Agora eu vou inserir um delay. É o mesmo esquema. Você vem aqui na mandada. Em Sends, E New track. Você cria uma nova trilha auxiliar. Renomeia ela. Vou colocar aqui delay. Nessa trilha. Veja que foi renomeado aqui também. Mesmo esquema. No level, deixa como está. Não altera nada aqui. A gente vai trabalhar apenas no fader. Vou jogar aqui para... Ao lado do reverb. É, mesmo esquema. Zero volume do delay. Da trilha do delay também. Vou inserir o delay. Nesse caso eu vou utilizar o Baby Comeback. Esse é o delay que eu vou utilizar. Você pode estar utilizando o delay da sua preferência também. Mesmo esquema do reverb. É, o dry zerado. O wet a gente deixa em 100. No caso meu que eu estou deixando em 100. Mas você também vai deixar em 100%. No, no reverb que você estiver utilizando o tempo aqui eu, nesse caso meu eu vou utilizar 1 por 4 o feedback eu vou diminuir aqui pela metade e vou acrescentando primeiro eu vou solar a voz e vou acrescentando o delay vamos ver I miss you so badly I don't know if I'm even thinking straight Filing não, o um pouco o feedback. I miss your... beleza. Vamos, vamos ouvir agora com a mix toda. Legal. É, o delay, o que, eu, o que eu costumo fazer também, eu, a trilha aqui auxiliar do delay, do efeito, som, som, somente do efeito delay no caso, o que eu faço? Eu faço uma mandada para o reverb vox, que seria a trilha do reverb da voz que eu criei, para dar uma, não sei, dar uma, uma profundidade maior assim no, no, no delay, né? Uma maciada nele também. Vamos ver como que fica. Beleza, é, e agora tem o pulo do gato, é, como a gente já deixou aqui pronto aqui o, os efeitos dentro da voz da trilha da voz é, Caso eu precise aumentar o volume da voz dentro da mixagem ou diminuir o volume da voz, eu não posso fazer mais por essa trilha Posso fazer, mas se eu fizer por aqui, eu vou desconfigurar todo o efeito que eu coloquei aqui Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar um, uma outra trilha auxiliar, onde eu vou controlar, no caso, é, o volume geral entre a trilha da voz e os efeitos. Então se eu abaixar o volume da trilha geral, vai abaixar todos os efeitos juntos, de modo que seja algo é, simultâneo. Não vai ficar sobrando reverb, porque se você abaixar somente o volume da voz, o reverb ele vai sobrar, ele vai ficar muito grande. Né? então nós temos que abaixar tudo junto, só que a gente não vai ficar baixando um por um, né? Então, o que, o que a gente vai fazer aqui? Eu seleciono essas três trilhas que eu criei, aqui tem uma trilha de, de dobra, né? Aí, bom, eu vou selecionar ela junto, vamos lá, seleciono essa trilha de dobra, não melhor, melhor, eu vou fazer o seguinte, eu só vou selecionar essa que eu criei aqui, por exemplo, né? aí depois eu, eu insiro ela na, outra, no, na no auxiliar. O que, que você vai fazer aqui agora no caso do que que o Alt segurando o control do teclado você vem aqui na saída no output e cria uma nova pista auxiliar então veja que foi criada uma nova pista auxiliar aqui e foi a saída das outras tracks uh, do, do, do vocal do reverb e delay elas estão saindo aqui nessa trilha auxiliar aqui eu renomeio vou colocar vocal master então veja que está, estão essas tracks aqui do vocal, tá sendo nessa trilha master. Essa aqui que eu adobro, eu posso jogar para dentro dessa trilha também master. O que eu faço? Eu venho aqui na saída e coloco o vocal master. Pronto. Opa. É, o que eu vou fazer aqui? Jogo aqui no... Junto que dá ao lado, uma dobra. Então eu vou ter aqui agora... Esse vocal master, que seria essa trilha master, onde eu vou controlar o volume da voz e dos efeitos através desse fader. Então se eu quiser abaixar o volume agora da voz, o volume geral da voz, com os efeitos eu abaixo aqui. Ou se eu quiser aumentar, dar um ganho, vai ser somente por essa trilha. Né? Então vou soltar aqui só para dar um exemplo. que eu controlo ah, o vocal com os efeitos através dessa trilha master, então fica assim, é, o, a trilha do vocal, vou crio uma mandada, uma pista auxiliar criando uma mandada para a trilha onde eu vou inserir o reverb, depois eu crio é, outra mandada para o delay, depois pego todas essas trilhas e pego a saída delas e mando para um eu um, crio um material auxiliar que seria o vocal master. É, espero que tenha ficado bem claro para todo mundo aí, espero que tenha também ajudado e que possa estar tá facilitando a vida de, na, na hora da, de fazer a mixagem, né? De estar tá controlando os efeitos com maior precisão. E é isso aí, se você gostou do vídeo, é, deixa o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Não esqueça...